passando para anunciar um novo curso intitulado Celebrando a Páscoa, que estamos disponibilizando em nossa escola online. A Páscoa é uma das mais extraordinárias, não apenas festividades, mas celebrações da redenção de Deus nas nossas vidas, Foi inicialmente estabelecido num formato no Velho Testamento e tem toda uma tipologia que se cumpre no Novo Testamento. O apóstolo Paulo escreve e chama Jesus de o nosso Cordeiro Pascal. Como também disse, nós devemos celebrar a festa não com o fermento da maldade e da malícia, mas sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Precisamos entender a tipologia dessa festa tão extraordinária. Em nove aulas, nós trabalhamos uma construção bíblica, essa cosmovisão do que é a obra da redenção, do como né, a Páscoa nos toca, nos atinge e como devemos celebrá-la com gratidão nos nossos dias. Tenho certeza que isso vai é abrir não apenas a sua perspectiva de salvação, mas da caminhada cristã de uma forma mais abrangente.